A gente fala agora sobre cultura, gente, porque nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Matheus Alves, ele que vai conversar com a gente sobre o projeto Casulo da Fundação de Cultura aqui de Mato Grosso do Sul, que terá uma apresentação em Três Lagoas neste final de semana. Matheus, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia, né, os nossos ouvintes aí que estão tá acompanhando nesse momento. Matheus, fala pra gente um pouquinho desse projeto. O que, que se trata esse Projeto Casulo? É, a pessoa confunde, né? O nome da banda é Projeto Casulo. Uhum. Né? Eles são de Campo Grande, né? E tem vários integrantes também chilenos, né? Então, assim, é um grupo muito bom que... Uhum. Eles misturam toda a brasilidade, né? Com outros ritmos. Né? Com rock, por exemplo. Toca música é, em ritmo de baião. É... Forrozinho também, música chilena, e isso é interessante nessa mistura que, ele, que, ele, que eles fazem, né? Então isso chama muita atenção, eles cantam todos caracterizados, né? E, e esse grupo vai estar aqui em Três Lagoas em como Três que Lagos. é o projeto? Fala pra gente. Então, ano todo. passado eles fizeram, né, para concorrer aí o, no, no, no FIC, né, de Lei de Incentivo à Cultura, e foram contemplados aí eles tiveram que aí nessa nesse projeto estava inserido né que eles iam fazer esse show em três cidades sudestocrescentes né e, e que antes desse show também vai ter uma, vai ter oficinas né é, na área também de, de, de composição de, de ritmo e percussão e na gestão de projetos culturais aquelas pessoas né que não domina né eu por exemplo eu não, eu eu eu não sei montar projetos e tem muita gente que eu sei que não sabe, né? Então vai ser ali uma roda de vivências, né? pessoas pessoa que vai estar ali dando seu. O, falando da sua vida, né? Como que começou. E vai ter algumas coisas lá que vão estar passando. Onde que, que vai percussão. Uhum. Onde que vai acontecer esse evento? Na minha casa, né? na casa do Matheus. E eles tiveram que escolher né? um espaço aqui em Três Lagoas para estar executando esse projeto. E a minha casa foi escolhida. E, e aí, como de praxe, né, como eles não são conhecidos, eles tiveram que chamar uma pessoa também que, que conhecesse o público de 3 de agosto, que o povo não adorasse. Aí eles, né, fecharam com a Alba Alessandra, e ela vai estar tá abrindo esse show nesse dia, e vai estar tá encerrando com a, com, com a banda Cazulo. Ah, banda Cazulo. Vamos, inclusive o pessoal gravou um vídeo aí pra gente, total Totó, vamos exibir pra gente entender um pouquinho mais sobre esse projeto. Buenas Hermanos e Hermanas, venho dizer a vocês que o projeto Memória e Identidade está a todo vapor. É isso aí, galera. E a nossa segunda parada é na cidade de Três Lagoas, na Casa do Matheus, no dia 22 de abril. O projeto Memória e Identidade é um dia de fortalecimento na cena local de Três Lagoas. Haverá rodas de vivência artísticas nas áreas de composição, ritmo e percussão e na gestão de projetos culturais. E em seguida terá show da cantora Alba Lessa e show de encerramento da banda Projeto Casulo. Se inscreva agora no link abaixo, pois as vagas são limitadas e gratuitas. É, tá então, o projeto Memória e Identidade, né? E vai ter essa apresentação aqui em Três Lagoas. Matheus, e é de graça para quem quiser acompanhar? Então, Ana, como é um projeto financiado pelo governo do Estado, então a gente não pode cobrar né, o convite. Então as portarias vão estar abertas para o público, né? Para estar prestigiando. Então isso é bom, né? Essas leis de iniciativa à cultura, porque o povo tem acesso, né? As pessoas, principalmente aquelas que talvez falam assim, ah, eu tenho três, quatro pessoas, paga 20 reais, já vai ser 60, já vai ser 80, ou algo parecido. E então essas leis beneficiam muito, né? O tanto de emprego também que gera, né? Com uhum. as pessoas, tem pessoas em 3 agosto que estão tá prestando serviço, para esse dia, tudo, então isso é legal. Sem dizer também que a banda, né? A banda, ela, ela é muito ótima, essa banda, ela é... É muito boa com essa brasilidade dela, com esses ritmo alegre, ritmo flamingo. Então vai ser bom, acho que vai ser uma coisa bem diferente, que Três Lagos não viu ainda. Eles cantam assim, bem caracterizado também de índios, né? Porque eles também têm muita música voltada também para essa conscientização ambiental, essas coisas. Então é, é bem legal. Eu queria chamar a atenção também para essa roda de vivência né? que vai ter também, vivências artísticas e aquelas pessoas que não dominam, né, a composição, às vezes, hum, eles vão estar tá dando toda uma dica de como compor essas coisas, vai falar sobre ritmo e percussão também, e nessa, e nessa gestão de, de projetos sociais, encerrando, então, a programação do dia vai ser assim, vai ser da um, das 3 às 4, uma, uma, vai ser composição, das 4 às 5 vai ser o ritmo e percussão, depois encerra, né, da é, das cinco até as seis horas, o, o, a, como é que fala, a, a roda de conversa, né, que vai estar abordando sobre a gestão de projetos culturais. Aí depois vai ter o um intervalo, aí quando for 8 e meia, que acho que ali deve estar no vídeo, mostrou o um horário das 17 uhum. e trinta, 19, né, mas na realidade é 20 vinte horas e 30 minutos, já vai dando início e vai ter intervenções também culturais, eu esqueci de falar, vai ter, vai, ter, vai ter dança, né? vai ter recitação de poesia. Então vai ser uma coisa bem diferente para aquelas pessoas que ainda não, não viu essa, essa configuração desse tipo de show na minha casa. Né? Que legal, né? Para quem gosta de cultura, gente, para quem quer ter um pouquinho mais de conhecimento, inclusive a respeito de projetos culturais, pode estar comparecendo então na casa do Matheus. Qual que é o endereço, Matheus? Então, o dia vai ser dia 22, vai ser sábado agora, na Rua Maria Guilhermina Esteves, né? Eu, a Rua Maria Guilhermina Esteves é a segunda rua maior de Três Lagoas, de então a gente tem que ficar explicando a referência. É ginásio de esporte, sentido cemitério, depois da banda marcial, três quadras já tá estão chegando na minha casa. Então é super simples chegar e, a gente, e ficar muito contente, vamos ficar, né? Recebendo todo esse público que está anunciando que vai estar presente. Então vai ser uma noite muito gostosa, muito legal, muito familiar. Com segurança, com tudo, então vai estar muito bom. Que maravilha. Obrigada, Matheus, pela sua presença e boa sorte. Fique à vontade para as suas considerações finais. Eu só queria, Ana, né, tipo assim, falar para o público que minha casa está tendo os projetos culturais, né? Está voltando, já voltamos com a capoeira no sábado de manhã e domingo de manhã, a partir das 10 horas. E todas as quintas está tendo aula de dança de salão. Então, totalmente de graça os dois projetos, né? tanto trabalhando aí o chamamé, trabalhando o vaneirão, trabalhando o samba, trabalhando o forró, o zouk, e é tudo de graça. Então, aquelas pessoas entram em contato comigo, é, 679-9166-9968, aí você fala diretamente comigo. A respeito do show e a respeito dos projetos também. Que maravilha, gente. Isso é bacana, viu? Tudo gratuito, não se paga nada. Você quer aprender dança, enfim, participar desses eventos culturais, é só entrar em contato com o Matheus. Obrigada, Matheus. É eu que agradeço.